We'll <laughs> be Olá, boa noite. Como é que é, pessoal? Estou a ver que ele gostou para voltar. Fui convidado. Tem que assumir as responsabilidades contratuais aqui com o Art4Café. Olha lá, o convite do Art4Café não se repousa, é verdade. Estás em modo Teletubby hoje. Eu também sei que ia cantar um rap. Aqui está aqui a moeda frio, pá. Aqui está a moeda frio. Aqui, né? Eu estou a 2km de Portugal, meu. Poxa, aqui está um frio do Cassas, mano. <risos> uh, era? Olha, olha. Aproveito, aproveito para dizer: deixem likes, meu. Deixem likes, nós estamos só com 39, 40 likes. Por isso, aproveito. Quem... Tem que ser aos 100 likes para o homem analisar o mercado. Por cima, o homem tem aí boas notícias, pá. Já yeah, tem aí umas notícias aí bacanas. Para aqueles que eles gostam de yeah. notícias boas. Yeah, claro. Por ah, claro. Não, eu, eu, já, eu, já, eu já o comprei por fora. Eu disse assim, oh, mano, diz que estás buro e se esquece. Por acaso, há aí boas notícias. Há aí boas notícias. Hã? É. Mas ah, põe dramáticas. lá, pessoal. Vai, <risos> dramáticas. põe Pai, lá que... Tudo bem? O Vito Cano, se diz, eu sou apenas estudante. Mas isso <risos> nós já sabemos. Ah, somos todos ah, estudantes, cá, pá. Vem cá. Somos todos estudantes, pá. Então o Chagas que já anda no Tinder para aí há 10 anos ainda, ainda está a aprender aquilo. Aprender, a tirar é, fotos é de formações. É o Duque. É o duque é é yeah. já. É o colher <risos> de pau. Tinder que faz formações no IFT. É, é a quinta é, perna. O quinta é a quinta perna tinderela. do Tinder. É uma tinderela. <risos> então, antes, antes até da análise, uh, enquanto o pessoal aí é dando aí like, uh, conta-nos aí ao bate há aí algumas novidades, não é? Tu lançaste Epá, aí... É uh, pá, eu por acaso, um eu, yeah, eu lancei uhum. aí um... Eu desde a última vez que estive aqui e um, eu normalmente partilhava só as minhas posições, quando eu abria posições partilhava só com um amigo, e como a minha assertividade já tinha assim uma certa consistência, decidi abrir um canal para partilhar alguma coisa daquilo que eu sei. E no trading view vou lá metendo as minhas previsões, depois é bom agir é, é, e ver depois mais tarde. Elas normalmente costumam acertar ali mais ou menos ali no ponto, algumas estão mesmo no sítio e então decidi partilhar um pouco daquilo de, de que eu sei, por acaso o canal tem só apenas 10 dias, uh, hoje vou lançar, o vou fazer aqui um corte da minha análise para pôr lá no canal, e, e, uh, pe, e apesar de ter só 10 dias, tem já 200 e tal subscritores e os vídeos têm todos mais de mil visualizações, não estava à espera, estava à espera de uma coisa mais, assim, uma curva mais longa, <risos> Vamos lá Sim, ver é. se eu não vou perder o hype, não é? Vamos ver. Oh, é, art Hard For Café continua a ser um long speed, mano. youtubers. Umas <risos> <risos> Vamos lá, vamos lá, análise. Pessoal, esqueci-me que eu gosto. o oh, homem, vamos lá. É tão e gosto, pá. Boa noite, pessoal. <risos> Só matas o um bobo todo. Então é assim, posso, posso partilhar aqui, o, aqui a carta astrológica? É. A carta astrológica <risos> Ora, compartilhar, compartilhar a tela, uh, compartilhar a tela, sim, agora. Uh, compartilhar a tela, desculpe o ataque. Isto é porque tenho aqui ao mesmo tempo duas <coughs> coisas ligadas. Vocês não, já estão que... a... É esta aqui. É Tranquilo. É é já estão a ver, não já? Já sim, senhora. Ok. Olá, então é assim. Ah. Eu antes de. Eu antes de prosseguir. vai ter um ponto maior, mas... ter um ponto maior. Isso, para ver melhor, exato. Uh... Aí vais, podes carregar aí no ocultar, <coughs> se quiseres, até para não te chatear. Ocultar, ocultar. Ah, lado, ocultar, ok. Aí, aí. Então é assim, Ora. eu antes de iniciar aqui a análise para terem um... ter uma ideia. <risos> de como é que eu cheguei às conclusões da, da análise que, que vou aqui partilhar convosco isto uh... é Ancord, não é que a NK Ah esquece esquece isto aqui não interessa ah. isto aqui não interessa a moeda é, é só para dar aqui um exemplo ah. uh, eu, eu, vou, eu vou falar sobre o vou falar sobre o total marca de Bitcoin etc isto aqui é apenas hum. para dizer que eu uso aqui um setup apenas para padrões Padrões que possam aparecer no gráfico. É, porquê? Porque nós ao olho, nós só a olho, sem, sem, sem usar um algoritmo que vai procurar padrões nos gráficos, temos tendência às vezes até a ver coisas que não existem e ou até podemos falhar outras que estão a existir. Isto daqui é só o mesmo título de curiosidade para vos mostrar que. Uh, quando aparecem aqui padrões, eles aparecem, uh, este setup é basicamente só para, para ver padrões. Aqui o um que eu vos queria mostrar era que aqui no, no market total, no, no crypto, crypto total market cap, apareceu aqui este padrão, isto para vos dizer, como já disse lá atrás, isto não fui eu que desenhei, isto é um algoritmo que eu uso de um setup apenas só de, só de padrões, e eu fiquei impressionado pelo seguinte, que isto não, isto não tinha aparecido é, é até hoje, e isto apareceu precisamente hoje. E então, eu fui aqui ver <coughs> o, o que é que tinha já acontecido no passado, quando este padrão acontece, e quais é que são os, os pontos positivos e negativos deste padrão. Para começar, quero fazer aqui uma demonstração, aqui no par euro dólar a última vez que este padrão a, a, aconteceu, a, apareceu nos gráficos, a, aconteceu isto, estão a ver? Portanto, quando este padrão que temos agora no Total Market Cap, uh, é, portanto, com, com, com este padrão que nós temos agora é na atualidade, que é exatamente igual a este, neste par da moeda Euro-Dólar aconteceu precisamente isto. Portanto, é isto que nós podemos esperar aqui no, no Total Market Cap. Portanto, isto é um padrão, que como eu já disse, que é o algoritmo que procura os padrões nos gráficos. Isto não foi o que imaginei que estava aqui, daí que... As pessoas às vezes podem ver padrões que não existem, ou, ou falhar padrões que estão lá e nós não vemos. E então, no passado, eu fui aqui pesquisar em vários tempos horários, e eu reparei que no passado, por exemplo, aqui no gráfico de três dias, a última vez que este padrão apareceu precisamente na, no Total Market Cap, se nós repararmos, houve aqui uma houve aqui uma, uma descida, que é o que eu já disse que estamos à espera, que acontece agora na atualidade mas depois logo a seguir após esta descida o preço foi foi procurar topos mais altos portanto e significa que nós aqui na atualidade temos aqui este temos aqui este padrão que uh, as pessoas vão ficar aflitas a ah, isto agora vai cair vai mas depois a seguir podemos entrar aqui numa run e pode então finalmente começar Uh, pensar sem em topos mais altos, tanto no BTC como em, como em várias moedas. Uh, quando nós analisamos aqui, uh, por exemplo, no, no, no gráfico semanal, aqui no, no Total Market Cap, o padrão situa-se aqui nesta, nesta área, portanto tem aqui o canal descendente, tem aqui esta linha que eu tracei dos últimos fundos, os últimos fundos, não é? E o padrão está precisamente aqui nestes fundos e está uh, praticamente quase a rasgar para baixo, portanto está, está quase a caroçar. E numa perspectiva de uma análise conservadora, eu prevejo que venha mais ou menos até aqui. O que isto possivelmente vai, vai ter uma queda maior. Que eu não quero acreditar que vai acontecer, porque estou previsto que ir para aí até. Market cap ir até para aí 1.13, mas eu não venho aqui falar de.. de de, de valores porque nós não sabemos uh, no entanto uh, é isto é que nós esperamos em relação aqui ao o é que, é que são as boas notícias as boas <risos> tá, notícias é as boas notícias é que após esta queda vai poder comprar mais barato é uma boa notícia e logo a seguir ah. vai iniciar uma run. é assim quando nós já sabemos onde é que vai ser mais ou menos o fundo eu acho que é uma boa notícia não é, do que estarmos oh, na, okay. naquele impasse acho sem saber caso. o que é que se passa, não é? Aqui no BTC hum. também estão a acontecer aqui coisas uh, espetaculares, que é, por exemplo, aqui neste, neste gráfico nós podemos ver aqui este sinal de, de Elliot Wave, em que, se vocês repararem aqui nas configurações, aqui a cor amarela é uma onda de Elliot uh, que é uma low wave, portanto é uma onda mais pequena, esta aqui a seguir que apareceu já que está aqui nesta cor é uma é uma medium wave e tendo em conta aquilo que nós sabemos que vai acontecer aqui com o com o com o market cap uh, podemos prever que a, a próxima onda será será muito maior tanto a onda para baixo como a onda para cima isto aqui também tá também tá muito interessante uh, em relação aqui ao, à análise que eu fiz a última vez e eu próprio venho a acompanhar uh, diariamente, como nós vemos aqui na, no gráfico semanal, o BTC felizmente perdeu, se virem aqui este, este risquinho, isto é o um momento, portanto o um momento, o BTC perdeu aqui o um momento e então está aqui numa queda, ele ainda tentou aqui recuperar, uh, veio aqui bater aqui à, à linha mediana, aqui portanto dentro do... Do canal semanal, fazer uma tentativa que o mercado mostra que está com uma grande força e fez aqui uma tentativa, mas não passou, não passou aqui da linha mediana para cima, com base naquilo que nós já vimos aqui neste padrão e com o que aconteceu, no uh, o que é que acontece, como eu já mostrei aqui noutras, no, noutras moedas, isto aqui é inevitável. Vamos agora esperar que, assim na minha análise, penso que. Uh, ele, ele, ele ainda poderá vir aqui, como eu tinha feito na última análise, vamos ligar aqui a, a FIBO, uh, para, quem não, para quem não percebe nada de FIBO, de, de FIBO uh, tendo em conta que estamos numa retração, é muito possível virmos aqui, ao, aqui a 0.382, portanto não é nada que não é imaginação é, é faz mesmo parte e, onde é que seria esse nível? e está aqui marcado aqui a é Fibon e hum. seria exatamente aqui onde eu tinha dito da última vez mas há, há aqui um range que eu não acredito que venha aqui mas há sempre a possibilidade de vir um bocadinho mais abaixo daí que eu última vez que estive cá fiz este triângulo entre esta este ponto de FIBO e este será uh, uma, uma uma análise muito perto da realidade e não tem nada daquilo de, de que eu penso ou daquilo que eu quero, isto é o que está aqui no gráfico e analisando com base naquilo que nós vemos hoje. Uh, noutros tempos gráficos nós, nós podemos acompanhar aqui o BTC e até há aqui técnicas que, que as pessoas podem usar para abrir as suas posições e depois seguir para um, para um topo mais alto sem correr riscos. E as pessoas perguntam-me assim, então mas como é que eu posso abrir stop loss, como é que tu fazes o teu, o teu manejo de risco? É assim, se nós identificarmos uma onda 5 até, a uma onda, a, até uma onda C, que é onde se pode ganhar mesmo com o mercado a descer, se a pessoa comprar aqui, ao vender aqui não deve vender tudo. A pessoa aqui, vamos imaginar, eu aqui compro, por exemplo, 1.500 paus de BTC, outra moeda qualquer, link, alado, ou seja o que for. Ao chegar aqui ao topo eu não, não vou vender tudo, eu posso retirar apenas o dinheiro que eu investi. E o lucro fica lá em moedas. E se eu voltar a retirar a operação, seja, seja numa tendência de descida, seja numa tendência de subida, se eu for retirando apenas aquilo que eu investi, as moedas que ficam lá, não importa que o mercado suba X% ou que desde X%, nós, portanto como nós retiramos é o dinheiro investido, é, é o, o risco passa a ser zero Eu não sei se vocês estão, -me, estão -me a entender Estás, uh, tão, estás a entender vamos, vamos, vamos, vamos, portanto tu, tu compras cá em baixo quando chega lá em cima tu não vendes tudo Podes só retirar o dinheiro que tu investiste e aquelas moedas que ficam lá mesmo que faça isto tu não tens nada a perder se Subi, subiu se descer descer também podes uh, tirar só uma parcela para além daquilo que tu investiste para que tenhas liquidez, caso uh, o parque que tu estás a operar uh, queira queira crescer, tu tens liquidez. Se tu vendes aqui mais uma parcelazinha, para além do que tu investistes, va, uh, va, vais sempre depois ter liquidez para poder comprar mais. E então a ideia aqui é ir aumentando o número de moedas. Não sei se vocês estão a toma sim, sim, sim, sim, Exato. Entretanto, hum. eu gostava de mostrar-vos aqui um exemplo do link, da, da link, é assim, eu no meu canal tenho várias, mostro várias estratégias que, que se podem fazer O e... link já está aí nesse nível de Fibonacci é, é pá, é assim, ela vinha meses. aqui yeah, ela, ela vinha, exatamente, ela já está aqui ela está muito adiantada em relação ao, ao bitcoin, esta moeda é, é portanto normalmente as, as moedas chegam mais ou menos, umas mais lentas outras mais rápidas, mas chegam mais ou menos o o patrão do, do BTC ou do CoinMarketCap esta aqui é adiantadinha eu até costumo dizer que quando nós estamos perto de um fundo aqui a DOT ainda é mais rápida que a link ela desce mais e sobe mais e então quando nós vemos aqui a link por acaso ainda não não não, não é o caso mas já aconteceu ainda há pouco tempo quando nós vemos a, a Dote com um preço inferior ao da link normalmente é porque estamos perto de um fundo aqui em relação ao link eu gostava de partilhar aqui uma posição que eu abri eu abri no, no meu boot, eu, eu explico lá no canal como é que se consegue abrir posições que não ficam públicas, que não, não gastam o plafond, portanto pode-se abrir ordens ilimitadas com, com, com, com um saldo ilimitado, em que eu no meu boot meti aqui uma ordem acima, um bocadinho acima da, desta, deste nível de, de FIBA, a 7 ponto qualquer coisa, não meti exatamente aqui neste nível meti um bocadinho mais acima porque assim se apanhar apanhou se não apanhar não uh, não apanhou e então vou fazer uh, aquela estratégia que depois quando ela chegar aqui uma onda 5 vou vender na onda C só a parte que eu investi depois mesmo se ela crescer mais eu posso usar a, a mesma estratégia sem estar a perder nada quando o mercado desce uh, queria aqui também dizer uh, ah, uh, a Link, por acaso, é assim, eu não sei se alguém conhece, aliás, de certeza conhecem, mas nem todos conhecem a Link, ou se acompanharam a Link desde o início. A Link sempre esteve aqui em é, é, é, é, é cima desta linha de tendência e depois quebrou e teve aqui várias reviravoltas. Neste momento está a ser aqui esta linha de esta linha de trend. É assim, uh, isto é uma, é, uma, é uma estratégia que pode ser aplicada em qualquer par não é basta só puxar uma FIBO da do topo uh, até à parte de baixo é, do canal e ver uh, em relação à, ao nível de FIBO em que nós estamos e tentar abrir uma posição cá em baixo e isto uh, principalmente na link porquê? porque a link se nós virmos aqui eu vou apagar aqui a aqui a FIBO, para não para, para não atrofiar aqui a aqui a visão quem é essa aí aí embaixo que vai uh, esta, começar a dobrar esta é isto, isto é mesmo. uma é. é um género de um, de um suporte tem a ver que quem quiser estudar exatamente este indicador é um indicador que faz um, um suporte e resistências mas tem a ver com a com as com as retrações. não dá para estar a explicar aqui ao pormenor eu vou eu vou aqui explicar aqui só uma situação sobre um link muito interessante que pode ser uma oportunidade mesmo para para para vocês que é assim alguém que tem aqui o hábito de fazer uma coisa que é muito engraçada e as pessoas nunca estão à espera e então desta vez podem estar preparados que é a link que vem aqui numa trend, muito bem por exemplo aqui de repente ela não deixa esta porcentagem toda depois vem aqui neste trend, de repente desta esta porcentagem toda, mas depois continua logo o trend, ela, ela continua, repara, ela vem aqui com o momentum todo aqui, todo empinado, de repente ela faz um spike para baixo e volta logo à linha de tendência, logo aqui este canal de tendência, isto vem acontecendo durante todo o histórico também que repara, ela, ela vem aqui nesta, neste canal de, de, de, portanto é ascendente, de repente faz um spike para baixo, e volta logo a, ao, ao canal e continua o caminho e ela tem o hábito de fazer isto então por isso que por isso que eu abri aqui uma posição principalmente no link isto pode ser uh, com outro ativo qualquer mas principalmente no link porque eu estou à espera que não quer dizer que vai acontecer mas tendo em conta que o market cap vai ser alguém link também tem esta também tem esta característica que é de repente faz assim estes spikes eu até acredito que ela até possa chegar aqui, bater esta linha e voltar logo ao, a pronto mais ou menos é a posição onde estava. Não sei se me estou a entender. Estás a ver? Se ela fizer este spike e consiga apanhar esta ordem, ela, ela até pode voltar logo aqui ao ponto tá aqui, mais ou menos. Está onde... aqui o, um João a perguntar qual é, qual é esse valor, do, se fizer um spike aí para baixo. É pá, é assim, nós nunca sabemos onde é que vão os spikes, Aqui, o que eu estou a controlar é assim, com a Fibo, com a, com a Elliott Wave, nós podemos prever se o mercado vai subir ou descer, e, e à medida que as velas vão, à medida que as velas vão se formando, nós vamos tentar identificar onde é que é a onda 5, que será o ponto mais baixo quando há uma descida, mas, mas não sabemos o quando nem o quanto, para nós sabermos o quanto, mas isto é uma ideia, não dá uma, um resultado exato, mas tendo em conta que milhões de pessoas usam a Fibonacci, só pelo facto de milhões de pessoas usarem, ela não ela, ela, ela é logo muito certa. É assim, eu meti aqui uma ordem acima, a Fibonacci está a mandar aqui 7.77, eu meti aqui um bocadinho mais acima, mas eu não trabalho com valores, eu trabalho com porcentagens, por exemplo se eu imagino aqui isto daqui para a frente não existe uh, estamos aqui fingir que os dias de hoje é que isto é uma é uma onda 5 uh, eu posso calcular mais ou menos onde é que será o reino já onde irá a onda C e vou ver é a porcentagem por exemplo isto pode me dar à volta de pronto normalmente não é assim tanto temos né, um canal semanal eu normalmente vejo isto em é num canal de, de de 6 horas e não dá assim tanta percentagem. Uh, mas por exemplo, uh, normalmente costuma dar 30, 40%. É exatamente isto, 30, 40%. E eu, por exemplo, se uma pessoa investir aqui 100 paus, uh, 39% dá fazente 39 paus. Se uma pessoa investir 1000, dá 1390. Portanto, eu não eu não quero saber. Eu só quero saber exatamente do preço no momento em, em que eu abro a ordem porque lá quando abro uma operação tem que meter lá aparecer a, que é, é que vou comprar é óbvio não é mas nunca tenho aquela preocupação exatamente da onde aqui neste caso da link é óbvio que uh, com com base no que está a acontecer no, no mercado e e aqui com o com o trend está a acontecer e uma vez que ela já veio aqui este nível de fibo eu espero que pelo menos é este já é assim, até pode vir aqui mais abaixo. Não era a primeira vez que a Link estava num ponto muito alto e vinha aqui experimentar valores mais baixos. por exemplo, aqui estava a 16 e veio aos ao 5,9. Não quer dizer que ela depois, no futuro, não faça o que fez, que veio aqui aos 44. tanta a moeda não, não vai acabar, nem vai perder a, a sua qualidade, até porque a Link é, é, uma, é uma das moedas mais importantes. Mas, continuando aqui a nossa análise, uma vez que ela. Já veio aqui experimentar este, este nível de, de FIBO aqui na 0382, que é o normal aqui numa numa numa retração. Eu espero que, ora, se ela ainda vier mais abaixo, o próximo ponto será este. A gente aqui temos que ir passo a passo, fazer uma análise diária. Não se pode estar já a prever que ela venha aqui, não é? Agora vamos aqui estudar este ponto. Vamos comprar, ela possivelmente depois dar de ir para cima. Nós retiramos aquilo o que nós investimos, automaticamente já não estamos a perder nada, mesmo que ela deixa. Caso ela de depois queira vir cá mais abaixo, nós com o dinheiro que retiramos desta, desta compra e venda, podemos sempre comprar mais sem correr o risco de, tipo, eu agora aqui comprei, fiquei de braços cruzados à espera que isto vá para um topo histórico. Epá, o mercado depois pode descer, não é? Como, como pode subir? Não é? A gente temos que ver isto diariamente, passo a passo. Não se pode estar já a pensar noutros níveis, agora o próximo nível será este aqui. E depois quando chegar à altura, quando chegar aqui, nós logo veremos e vamos analisar se as probabilidades são a favor de subir ou se as probabilidades são a favor de haver uma, é uma é uma continuação. Pá, basicamente é isto aqui uh, a análise. É, que... Vamos a BTC, que o pessoal diz que está, está à espera de BTC. <risos> <risos> Estava a perguntar porquê a link. <risos> Epá, é assim, eu mostrei aqui o exemplo da Link, eu mostrei aqui o exemplo da Link porque há aqui uma grande oportunidade e esta estratégia, Exato. e esta estratégia uh, pode ser aplicada em qualquer par, vocês têm aqui, uh, por exemplo, aqui no Kraken tem cento e tal pares, cada um, por exemplo, eu aqui tenho posições, aqui, eu tenho posições, não, há aqui muitas que já não tenho as posições, mas tenho as moedas, aqui nesta lista toda azul, tenho aqui uns chaquinhos disto todo azul, e estou interessado aqui nestas que estão marcadas aqui nesta cor agora numa numa próxima um fundo mais baixo uh, nestas aqui as duas eu usei aquela estratégia de retirei na maioria delas o dinheiro que eu investi portanto mesmo que o mercado deixe que é o que estamos à espera eu não vou ter qualquer prejuízo a minha carteira não irá não não irá de ser assinada significativamente em relação aqui ao btc é eu já falei aqui sobre o sobre o BTC no no, no gráfico semanal são os valores que nós estamos à espera de, de de de atingir até porque como eu já mostrei tá tá a aparecer aqui este este padrão que, que nos vai levar a fundos mais fundos eu até fiz aqui uma análise um pá muito muito conservadora porque aquilo até é capaz mesmo portanto, no curto ser prazo, mais estás, estás ver é isso assim mas é pá mas é bom porque como eu já disse como, como, como eu já disse uh, quando nós vemos aqui o que é que já aconteceu é, no passado é assim a repara aqui numa coisa vamos imaginar tanto é assim nós aqui vamos imaginar que isto é os dias de hoje mesmo que o mercado deixa aqui um fundo mais fundo Pá, logo a seguir ele vai procurar topos mais altos. Estás a entender? E isto é assim, isto está. Portanto, vamos vamos dar uma coisa: é assim, tu estás em BTC, ou estás numa moeda qualquer, ou estás à espera de comprar, ou já compraste, e queres ter uma ideia, para agora onde é que é o fundo? Pá, normalmente ninguém sabe onde é que é o fundo, é normalmente quem sabe onde é o fundo são os mentirosos, e a seguir aqueles que usam o Liot Wave, não é? E pá, e é assim, se tu já tens uma ideia que a seguir a este padrão a seguir a este padrão que aqui nos dias de hoje não é a uh, já tu já tens uma ideia do que é que pode acontecer Olha vamos aqui dar aqui uh, nós sabemos uh, aqui um exemplo para para vocês terem uma ideia do potencial disto é óbvio que quero deixar já aqui claro que uh, os padrões do passado não têm que se repetir no presente isto que eu vou mostrar aqui é apenas para vocês terem uma ideia de como isto não é uma coisa má, é uma é uma coisa boa. Por exemplo, nós viemos copiar aqui, uh, se viemos copiar aqui, epá, isto aqui, deixa-me só aqui apagar. <risos> deixa-me só. Não é que estava tudo escondido, estás a ver? Estava tudo escondido. Uh, se nós vemos copiar aqui, estás a rir do quê, daqui da, aqui da, <risos> <Não>, ah <yeah. yeah, risos> yeah, meu, Diga, não, não apagas no chart, mano, <risos> não, é assim, uh, isto está aqui, é a minha, é, é a minha previsão, dentro destes range, estás a ver, hum. e daqui é onde eu estou a pensar que vamos, que vamos subir, mas é assim, isto ainda pode acontecer, isto ainda pode acontecer, uh, fazer aqui um, aqui um fundo, um fundo mais fundo, estás a ver e não ser o arranque daqui e ser e ser mais tanto eu estou a ver isto de uma perspectiva de agora estou a analisar os gráficos pau mais próximo é da realidade hoje mas à medida que as velas vão se formando nós vamos uh, ter uma continuação dessa análise aquilo que eu queria mostrar aí ah, eu, eu passei aqui um, uma passei aqui uma linha nos topos que é para depois prever mais ou menos até onde é que poderia haver uma uma possibilidade de subida e se tu, se tu vires aqui, pá, é, hoje o market cap está tá, tá onde está, está aqui 1,7 um e a gente podemos quase duplicar, podemos quase duplicar é, aquilo que temos hoje. Portanto, não é a primeira vez que íamos aos 3 milhões, acho eu. Já tivemos aqui nos 2,95, não é? E este poderá ser o, o novo. pá, isto, isto é uma notícia boa. É assim, a gente temos que ver a coisa pela, pela positiva. Para haver topos, tem que haver fundos, não as duas moedas eram eram eram eu como estava pode a dizer ser, pode, diz pode, pode voltar ao, ao gráfico de BTC posso pode deixa só mostrar é, aqui ah, uma sim, coisa uh, se nós formos aqui fazer uma uma cópia do que já aconteceu aqui no passado mesmo tendo em conta que uh, os padrões não não não tem que se repetir estás a ver uh, se nós fizermos aqui se nós fizermos aqui, juntamente aonde o sinal está hoje, mais ou menos, até vai dar aqui quase mesmo este range, onde eu estou aqui a pensar que pode chegar. Estás a ver a ideia? Vamos então aqui passar vamos então, então passar aqui ao BTC. Então é assim, o Sim, que é, é só que gente... para, É Só para responder aqui há diz, é, diz. uma pergunta aqui do, do João Rodrigues. Sim. O uh, BTC o mínimo dos e de junho de 2021? Vai ser quebrado? Ou aguenta? Segundo o teu gráfico, pode ser quebrado. É pá, pode ser quebrado, só que é assim, não, não tenham obsessão do preço. Reparem numa coisa, eu mostrei aqui da última vez, aqui uh, a Elliot Wave, e se vocês repararem, isto não foi o que imaginei à mão. Isto é um algoritmo que está a desenhar isto. Eu última vez mostrei sim, sim. Que, uh, que eu vou desligar aqui a, a Fibo para, para não estar aqui a atrofiar, Uh, portanto, eu mostrei aqui da última vez que se vocês ligarem aqui uh, a Elliot Wave vão reparar que iniciou aqui uma onda desde dezembro de 2018 que fez onda 1, 2, 3, 4, 5 e nos trouxe aqui aqui ao topo na, na onda 5 portanto, isto como é a subir a Elliot trabalha com 1, 2, 3, 4, 5 a subir pronto, eu já expliquei isso a última vez quando é num, num, num canal descendente Eliot Wave trabalha com 1, 2, 3, 4, 5 é, é a descer e isto aqui é o ABC e, Portanto, é exatamente ao, é ao contrário. Partindo do princípio que nós vamos aqui desde 2018 uh, e precisamente, precisamente o, o padrão que está a aparecer no Total Market, que apareceu aqui nesta altura, que é uma coincidência, não é? Uh, e partir do princípio que nós estamos aqui numa onda que começou em dezembro de 2018, nós agora não podemos esperar outra coisa senão aqui, aqui um A, B, C. Agora, é assim: eu, eu estar aqui a dizer, epá, isto vai a não ser quanto, ou vai, epá, isso é assim, nós não sabemos, ninguém sabe, é assim, somente se é que sabe, é mentira. Aquilo que vocês podem fazer é o que eu já mostrei: é passarem aqui a FIBO. E terem mais ou menos uma ideia do que é que pode acontecer. Temos aqui estes níveis como referência, pode ficar aqui entre este range, uh, pode ir aqui. Eu estou a ouvir isto em euros, atenção, isto não está em dólar. Pode ficar aqui no entre, entre este reis e este. Estás a ver Mas à medida que o canal vai subindo, é cada vez mais provável que ela uma desta menos. Estás-me a entender? Se fosse aqui mais para trás, ela não poderia descer mais. Como o canal vai a subir, à medida que as velas vão se formando, os fundos vão ser cada vez menos prováveis que venha aqui fazer isto agora. É assim, até aqui a este nível, diz a Fibonacci que é muito provável vir aqui a 0.382. Só que é assim o mercado, isto não é religioso, isto é um ponto de referência. Ela pode ser mais, pode subir menos. Isto é o que nós, se quisermos falar em preços, este é a análise com uma pessoa honesta e com base muito aproximada da realidade, que pode dizer é que este é um range muito... Pronto, é um, é um bom ponto de referência. Pai, mas não quer dizer que o mercado faça isto, não é? O mercado pode vir mais para cima, pode até chegar aqui a este a suporte. Este Eu tenho aqui em, em, em linhas azuis os suportes e as linhas vermelhas é, são as resistências, que também é um algoritmo, portanto não também não fui eu que inventei isto aqui eu prefiro ter tudo em automático porque assim não tenho que andar a traçar cenas e até, e até posso falhar porque nós às vezes manualmente um risquinho com um milímetro mais ou menos cá atrás cá à frente já pode fazer uma discrepância enorme e é assim o um preço até pode vir aqui só a esta este a suporte e o mercado ter força para ir para cima eu quando falo aqui neste nível é um ponto de referência o mercado vai fazer aquilo que ele entender e ninguém sabe aquilo que vai acontecer pá infelizmente eu não eu não posso adivinhar o futuro o que eu posso fazer é tentar medir as probabilidades e este será o range mais provável estás a ver mas como eu já disse há aqui um grande suporte e, e tudo pode acontecer pá não acredito é que venha abaixo não acredito é que venha abaixo desta linha estás a ver mas, é assim, mesmo que ele viesse mais um bocadinho, o BTC não ia perder o seu trend né, no longo por causa disso. Porque se nós virmos aqui, uh, ele, ele, ele da maneira como uh, sai fora destes ranges para cima, uh, também pode sair fora destes ranges para baixo, é, não significa que agora vai o BTC não vai perder a força por causa disto. A é? nível, nível de preços, ninguém vos pode dizer... Sinceramente, outra coisa além do que isto, agora é assim: há pessoas que podem agora, por exemplo, eu agora começo aqui a imaginar: ai, ah, olha, foi o que aconteceu em janeiro. Muitos analistas caíram na janeira de fazer isto. Ah, isto agora, se continuar com esta força, até janeiro de 2022, nós estamos lá nos 200 e tal capa. Epá, a análise dele estava correta se o BTC tivesse uma continuação sempre só que é assim o BTC tem retrações como qualquer outra moeda e aquilo era baseado na ideia de que se continuasse sempre a subir é óbvio que chegava a 2022 e e poderia chegar a essa mas era preciso o mercado ter força para ir sempre em frente não é em algum ponto todos os pares em algum ponto vão ter fazer uma uma retração até porque até porque um, a Elliott Wave para para quem quer estudar Elliott Wave. Uh, ao estudarem vão perceber que estas ondas onda um dois três quatro cinco. Isto tem a ver com o psicológico do mercado. Portanto isto não se mexe porque sim. Isto tem uma tem tem umas regras. Por, por, uh, por exemplo, uh, a Elliott Wave tem três regras que é a onda três é sempre a maior, uh, a onda 4 nunca pode apanhar o range da onda 1, e aqui a onda C, a onda C, isto também é importante para quem quer uh, falar sobre o preço, a onda, a, a onda C na retração nunca pode ficar abaixo, tomem atenção, nunca pode ficar uh, acima, digo, nunca pode ficar acima da onda 4, daí que eu digo que isto é o mínimo, ele até aqui tem que descer, porque a onda 4 é aqui, ora, se nós temos aqui uma estrutura de Elliot e a onda 4 é aqui, Há uma das regras que diz que a onda C tem que ser abaixo da onda 4. Epá, ele pelo menos aqui tem que ir. Isto aqui, isto é mesmo certinho, isto é como a Bíblia. Agora, aonde é que vai, é assim, se vai mais abaixo ou se vai mais acima, nós não sabemos, mas sabemos que a onda C tem que ficar abaixo da onda 4 sempre. Isto quem estuda em L.O.T.W. sabe o que é que eu estou a falar. Epá, agora é assim, hum. quem, quem quiser uh, uh, ir acompanhando o BTC em, em horários mais curtos, Pá, pode ir ganhando aqui nestas ondas que vai, que vai fazendo aqui ao, é ao longo do canal, porque mesmo a descer, como eu já falei, dá para ganhar dinheiro é no, no mercado, independentemente de qual é que é o par, mais ou menos, há umas que não mais, algumas umas que não menos, depende também da, é da moeda e do, e do tempo gráfico, eu normalmente uso aqui o gráfico das 6 horas para fazer as compras de entre a onda entre a onda 5 e a onda C e normalmente costuma dar para aí 30 40 para quem vive do trade dá perfeitamente para para, oh, para ter os ganhos sim sim podes dar uma olha dela a Ethereum, a Ethereum contra Bitcoin Ethereum BTC é pai por acaso é. nunca costumo fazer essas mistelas. não sem negação pode Ethereum BTC vamos aqui ver e tire um btc nos aqui ver então e um btc querem que querem que que eu é pode ser pode ser na sim. binance mas ah, aqui e um btc ah, é assim como tu podes ver e ela é como o resto é do mercado nós virmos aqui esta nuvem eu chamo a nuvem isto é uma é baseado no, no indicador de VWAP, MVWAP é. e é a crossover Que se tu vires aqui, em qualquer moeda, sempre que há uma uma nuvem verde, ela atravessa o preço para cima. E quando tem a nuvem vermelha, que é o que é o BTC e todas estão agora a fazer, é isto vai descer para baixo. Estás a ver? Possivelmente o preço e esta linha deste suporte vão se encontrar para aqui a meio. E depois vamos ver, supostamente, depois a seguir esta nuvem vermelha vai aparecer uma verde ou seja vai vai vai seguir mais ou menos o que vai acontecer no market cap é, vai haver aqui um, um fundo mais fundo mas depois há de ir aparecer aqui uma uma onda verde e, e após a descida vai ter aqui uma uma subida mais acentuada que é o que está a esperar nas moedas todas queres ver aqui mais alguma coisa não é eu eu fazer... a pedir. Estou aqui a pedir ao Gasóleo. Gasóleo, meu. O que é que é o gasóleo? Isso é alta infinita. infinita gasóleo, <coughs> <gás> meu. <risos> mas é mas que o é BTC? BTC? que é gasóleo BTC? Não estás em Portugal, se percebias. Ah, yeah. Então é assim, diz-me lá como é que é esse par. Eu desconheço mesmo completamente. Não, não. Estamos a ver. É, é uma brincadeira. Ah, ok, ok olha. E pronto, pronto. Pá, olha, olha, basicamente e BTC, BTC dólar, vê lá se, se BTC uh, dólar Os indicadores são, são os mesmos Epá, são os mesmos, meu, é assim Nós estamos aqui, se tu vires aqui Este gráfico tem aqui já, pá, porque é onde eu vejo mais Que é, que é em euro Mas... Não podem ser os mesmos, não podem até procurar Ou tentar desvalorizar Sim, ma Mais ou menos, mais ou menos Não é exatamente os números, não são os mesmos Mas os gráficos são idênticos, não é? Se tu, se tu vires aqui, pá, é assim, seguiu aqui o mesmo caminho, olha, a última vez, um última vez que aconteceu esta, esta nuvem, que foi aqui atrás, depois de uma alta, o que aconteceu foi isto, que é o que estamos à espera, é a queda, e depois procurar topos mais ah, altos, o que está a acontecer aqui é, é, é precisamente isso, é assim, pá, vejam isto como uma coisa positiva, porque é assim, se estiver sempre no verde, pá, não dá para um gajo comprar, a gente tem que comprar, é no vermelho, certo? O verde é pé, pé para vender, Ora, se o preço vai aqui buscar uh, fundos mais baixos, pá, é uma coisa boa, é? não vejam isso como uma, coisa, como uma coisa negativa, porque depois, pá, quanto mais rápido, quanto mais rápido isto, isto acontecer, mais rápido, olha, se vocês repararem até, quanto mais rápido isto descer, mais rápido depois vamos ter uma subida, possivelmente até procurar topos mais altos. Se vocês repararem aqui, eu até vou fazer zoom, já se começa a ver aqui que já está a formar aqui uma nuvem mandou um viver ver, portanto, há aqui muitos sinais positivos, nós não podemos só ver, ah, isto agora vai descer, eu, para mim, pode ser pode subir, está tudo bem. Agora, para já, para já, se vocês virem aqui, na, aqui no semanal, até, até, até está aqui muito bom que é assim, isto, uh, aqui é o RSI, às vezes digo RSI sem querer, uh, temos aqui dois RSI uh, RSI's, diferentes, eu uso um, eu é uso um, é pá, engano se é pá, mas é desde o início, meu, já antes anos, é o turno, assim, isso é, é, é pá, eu falo quatro línguas, às vezes já é faço assim, digo essas cenas. então é assim, nós temos aqui um, um RSI mais, mais, mais lento, e temos aqui um, R, um RSI uh, mais rápido, este daqui tem 5 de velocidade, porquê? Porque, Uh, por exemplo, aqui o, o RSI normal está-me tá aqui a descer o outro já me pode estar a indicar que está a subir portanto, isto não tem que eu não estou a dizer que o BTC tem que ir já em linha reta para baixo isto vai ter altos e baixos por acaso neste momento no semanal até está a dar a, a indicação que uh, aqui pelo, pelo RSI mais rápido ele já está aqui a querer cruzar uh, aqui a uh, média móvel no RSI estás a ver? portanto estamos à espera de fundos mais fundos o que não quer dizer que antes disso não haja aqui subidas e descidas por acaso isto é um sinal bullish. nós temos que reconhecer as coisas como são não é porque eu estou a fazer uma análise baseada aqui no, no total market cap ter um padrão isto não vamos em linha reta para baixo isto mesmo a descer tem altos e baixos e a subir temos altos e baixos até há aqui certos uh, sinais bullish. há aqui uma divergência o mercado aqui psicologicamente está ao que é ao meio, aqui no nível psicológico temos desde o, desde o medo extremo até a ambição extrema, nós aqui estamos no meio, neste momento, isto no, no semanal. No entanto, há, há, há aqui outros sinais que estão aqui a fazer cruzamentos, pá, é uma questão de irmos acompanhar aqui diariamente, uh, uma, uma coisa que vocês devem estar atentos é este sinal, é assim, quando, e por acaso já está aqui a ultrapassar isto é o Vix Fix quem usar o Vix Fix é não é esta linha aqui é desnecessária eu só ponho aqui mesmo para ver o volume o volume isto representa o volume que entra estás a ver mas eu uso a Vix Fix mais assim tipo há pessoas que chegam aqui e apagam uh, uh, apagam aqui esta linha ou nem sequer usam nem sequer usam esta estás a ver eu uso aqui esta este nível porque normalmente quando... E já está uh, a ser um bocadinho técnico demais. Eu, epá, <risos> é eu quando... De não, não, isto, isto, isto, isto é importante porque sempre que alguém vê a VIXFIX a passar estes níveis é porque o preço está a ter... É uma, é uma grande descida. Estás a ver a ideia? E normalmente, quando as pessoas vendem é, é, é a melhor altura para se comprar porque depois o preço, logo a seguir a estes sinais é quando ele vai ter... A, é uma subida, estás a ver? e a gente aqui já estamos a ver aqui o início de pá uh, as pessoas já estão aqui a tão estão aqui a desovar aqui os, os BTCs e estas alturas em que desce mais é sempre a, a melhor altura para se comprar que é quando está toda a gente a vender é se nós comprarmos nessa altura o preço logo a seguir a estes sinais tem tem tendência a subir Estás a ver a ideia pá, basicamente é okay. isso ok Espero que tenham gostado oh, aqui, ó, da, ó. aqui da análise. É sim, são boas. <risos> que epa, são, boas oh. são boas notícias, Mas, meu. São boas ó, notícias. Ouvir <risos> as tuas análises é quase, é quase como ver um filme de ação e thriller, mano. Tu não respiras, <risos> tu não respiras e de repente pá, É sim, é assim, eu, não, eu, não, eu não tenho uma hora para, para, para uh -huh. estar aqui a fazer uma análise e então tento passar o máximo de informação possível para que fiquem com uma ideia mais sonora possível. E mais aproximada é da realidade, tá tudo bem? ok. E assim, olha, Muito se bem. Me quiserem convidem, eu castrei Obrigado, mano. Obrigado, até à próxima. Ah. Ah. Esqueçam do ah. like, aí bom? Ah. Tchau, tchau. <risos> Obrigadão, tchau. <risos> oh, Uma ah. cena porreira do Bad sales é que ele nunca aponta um target. Ah, e tal, isto aqui... É uh, por isso por que eu chamei, por isso não, eu disse que que um thriller, não, que era um thriller, não, não, tá não. exato. <risos> <risos> em, direção, em direção ao Algarve, mas quem diz o Algarve, podemos passar pela Argélia, isto é assim, um bocado... Não, é para sul, é, é para sul. Isto não é para <risos> sul. Mas é engraçado, é engraçado, por acaso, dá da, da, da gosto.